Manifesto contra o trabalho. Parte 17. Um programa abolicionista contra os amantes do trabalho. Que o trabalho em si mesmo, não apenas nas condições atuais, mas em geral, na medida em que sua finalidade é o mero crescimento da riqueza. Que o trabalho, afirmo eu, é em si mesmo prejudicial e ruinoso, é coisa que decorre sem que o nosso economista Adam Smith o saiba das suas próprias análises. Karl Marx, Manuscrito Econômico-Filosóficos, 1844 Os adversários do trabalho serão acusados de não passarem de fantasistas. A história teria comprovado que uma sociedade não pode funcionar se não se basear nos princípios do trabalho, da coerção produtiva, da concorrência em economia de mercado, e do egoísmo individual. Quereis, portanto, afirmar, vós, apologistas do status quo dominante que a produção capitalista de mercadorias veio de fato proporcionar uma vida minimamente aceitável para a maioria dos homens? Dizeis que o sistema funciona? justamente quando o crescimento vertiginoso das forças produtivas expulsa da humanidade milhões de indivíduos que podem ficar felizes por sobreviverem nas lixeiras? Quando milhões de outros que mal suportam a vida frenética a que os obriga a ditadura do trabalho, caem no isolamento e na solidão, narcotizam a inteligência sem qualquer prazer e adoecem física e psiquicamente? Quando o mundo é transformado num deserto Apenas para que com dinheiro se possa se fazer mais dinheiro? Pois bem, esse é realmente o modo como o vosso grandioso sistema do trabalho funciona. Mas nós recusamo-nos a realizar tais façanhas. A vossa autossatisfação baseia-se na vossa ignorância e na fraqueza da vossa memória. A única justificativa que encontrais para os vossos crimes atuais e futuros é a situação do mundo que resulta dos vossos crimes passados. vez esquecido e recalcado quantos massacres estatais foram necessários para meter a força nos cérebros humanos a mentira da vossa lei natural, segundo a qual é uma felicidade estar ocupado em atividades determinadas por outrem e deixar sugar a energia vital em benefício da abstrata finalidade autotélica do ídolo do vosso sistema. Para fazer com que a humanidade interiorizasse a ditadura do trabalho e do egoísmo, foi preciso começar por exterminar as instituições auto-organizativas e de cooperação autodeterminada típica das antigas sociedades agrárias. Talvez tenha sido realizado um trabalho perfeito. Não somos exageradamente otimistas. Não podemos saber se será bem sucedida a libertação desta forma de vida condicionada. Está em aberto a questão de saber se a derrocada do sistema do trabalho conduzirá à superação da respectiva loucura ou ao fim da civilização. Argumentareis que, com uma eventual superação da propriedade privada e da obrigação de ganhar dinheiro, cessaria toda a atividade e instalar-se-ia preguiça generalizada. Confessais, portanto, que todo o vosso sistema natural se baseia em pura coerção? E que, por isso, temeis a preguiça como pecado mortal contra o espírito do ídolo trabalho? Os inimigos do trabalho, porém, não têm nada contra a preguiça. Um dos nossos objetivos principais é a reconstrução da cultura do ócio, que antigamente todas as sociedades conheciam e que foi destruída para impor uma produção sem descanso e sem sentido. Por isso, em primeiro lugar os adversários do trabalho irão paralisar, sem o substituírem, os inúmeros ramos da produção que apenas servem para manter a alucinada finalidade autotélica do sistema produtor de mercadorias e que não levam em conta os danos que causam. Não nos referimos apenas aos setores de trabalho que são claramente perigosos para a comunidade, como a indústria automóvel, a indústria de armamento e a indústria nuclear. Falamos também da produção das inúmeras próteses de sentido, dos ridículos objetos de pseudo-diversão destinados a simular um sentido substitutivo para a vida desperdiçada, imposta aos homens da sociedade do trabalho. Terá também de desaparecer a monstruosa quantidade de atividades que só existem porque há toda uma multidão de produtos que é preciso fazer passar por esse autêntico buraco de agulha que é a forma do dinheiro e a mediação do mercado. Ou achais que continuarão a ser necessários contabilistas e orçamentistas, especialistas de marketing e vendedores mediadores e publicitários, a partir do momento em que as coisas forem sendo produzidas conforme as necessidades e quando os indivíduos se limitarem a tomar para si aquilo de que precisam? E qual a utilidade dos funcionários de finanças e dos polícias, dos assistentes sociais e dos administradores da pobreza, quando já não houver propriedade privada para proteger, quando não houver miséria social para administrar? nem for preciso domesticar os indivíduos para a alienação das coerções do sistema? Já estamos a ouvir o grito, ah, tantos postos de trabalho, mas com certeza, calculai calmamente quanto tempo de vida a humanidade rouba diariamente a si mesma só para acumular trabalho morto, para administrar os indivíduos e deitar umas gotas de óleo na engrenagem do sistema dominante. Quanto tempo poderíamos todos nós passar ao sol, em vez de nos esfolarmos por coisas sobre cujo caráter grotesco, repressivo e destrutivo já se encheram bibliotecas inteiras? Mas não tenhais medo, não acabarão de modo algum todas as atividades, quando a coerção ao trabalho desaparecer. Serão sim as atividades a mudar de caráter, a partir do momento em que já não estiverem confinadas à esfera do tempo abstrato, linear e da respectiva finalidade autotélica e sem sentido, passando cada atividade particular, pelo contrário, a poder seguir o seu próprio ritmo, individualmente variável e integrado em contextos de vida pessoais. E nas formas maiores de organização da produção, serão os indivíduos a determinar eles próprios os ritmos, em vez de se submeterem às determinações da ditadura da valorização do capital na lógica da economia empresarial. Que razão há para que alguém se deixe acossar pelas exigências insolentes de uma concorrência imposta? É tempo de redescobrir a lentidão. Obviamente, também não desaparecerão as atividades da economia doméstica ou da prestação de cuidados individualizados, tarefas que a sociedade do trabalho escondeu, segregou e definiu como femininas. A preparação de alimentos é tão pouco automatizável como a mudança de fraldas de um bebê. Quando, juntamente com o trabalho, desaparecer a separação das esferas sociais, essas atividades necessárias passarão a estar em condições de surgir à luz da organização social consciente e, portanto, deixarão de estar submetidas ao regime de atribuição de tarefas em função dos sexos. Perdem o seu caráter repressivo logo que deixarem de submeter a si próprias os indivíduos e passarem a ser realizadas tanto por homens como por mulheres, conforme as circunstâncias e as necessidades. Não dizemos que todas as atividades se tornarão um prazer, umas mais, outras menos. Naturalmente, há sempre algo que necessariamente tem de ser feito. Mas quem há de assustar-se com tal coisa, se a vida não for consumida nisso? e haverá sempre muito mais coisas que podem ser feitas por livre escolha. Porque faz falta atividade, tal como faz falta o ócio. Ora, o trabalho nunca conseguiu suprir essa falta, limitou-se a instrumentalizá-la no seu interesse, a sugá-la vampirescamente. Os inimigos do trabalho não são defensores fanáticos nem de um ativismo cego, nem de um igualmente cego quietismo. Ócio, atividades necessárias e atividades livremente escolhidas devem ser harmonizados numa relação com sentido, orientada pelas necessidades e pelos contextos da vida. Desde que subtraídas as coerções materiais do trabalho, tipicamente capitalista, as modernas forças produtivas podem ampliar gigantescamente o tempo livre em benefício de todos para que passar horas e horas, dia após dia, nas fábricas e nos escritórios? Se é possível por autômatos de todos os tipos a realizar a maior parte dessas atividades, para que fazer suar centenas de corpos humanos quando são suficientes umas quantas ceifeiras mecânicas? Para que gastar o espírito numa tarefa rotineira que um computador facilmente pode realizar? Em todo caso, para estes fins, só poderá aproveitar-se uma pequena parte da técnica, na forma capitalista de que se reveste. A maior parte dos complexos tecnológicos tem de ser totalmente transformada, uma vez que foram construídos de acordo com os estritos padrões da rentabilidade abstrata. E por essa mesma razão, há muitas outras possibilidades técnicas que não chegaram sequer a ser desenvolvidas. Embora a energia solar possa ser obtida em qualquer esquina, a Sociedade do Trabalho instalou por todo o mundo centrais elétricas perigosas, localizadas em zonas densamente povoadas. Embora há muitos se conheçam métodos limpos de produção agrícola, o calculismo abstrato do dinheiro verte toneladas de veneno nas águas, destrói os solos e inquina os ares. Por razões estritamente decorrentes da economia empresarial, os materiais de construção e os alimentos dão três voltas ao mundo, embora na sua maior parte essas coisas pudessem ser facilmente produzidas nas proximidades do local em que vão ser utilizadas, sem necessidade de recorrer a transportes de longa distância. Uma parte substancial da técnica capitalista é tão insensata e supérflua como dispêndio de energia humana que implica. Não vos dizemos nada de novo, e no entanto, nunca retirareis as consequências daquilo que tão bem sabeis porque de fato continuais a abster-vos de tomar qualquer decisão consciente sobre os quais os meios de produção, de transporte e de comunicações que faz sentido utilizar e quais os que são prejudiciais ou simplesmente supérfluos. Quanto mais freneticamente recitais o vosso mantra da liberdade democrática, tanto mais obstinadamente recusais a mais elementar liberdade social de decisão porque quereis continuar a servir o cadáver dominante do trabalho e as suas pretensas leis naturais.